Olá, no Pílulas do CRB14 de hoje, especial do dia do bibliotecário, eu vim indicar um filme. O nome do filme é The Public, o público. Esse filme foi lançado em 2018 e ele foi dirigido, roteirizado e interpretado pelo Emílio Steve. Esse filme conta a história de uma biblioteca pública lá em Cincinnati, em Ohio, nos Estados Unidos, onde é um período de muito frio... E as pessoas em situação de rua, elas decidem, então, ocupar esse espaço, né? E ele aborda muito bem o papel do bibliotecário em todo esse processo, né? O protagonista dessa história é o bibliotecário dessa biblioteca pública. É um filme muito interessante. Eu não vou ficar dando muito spoiler aqui. Então, fica a dica aí para vocês fazerem uma pipoca no fim de semana e assistirem esse filme em comemoração ao nosso dia. Então, um feliz dia! da pessoa bibliotecária para todo mundo e até a próxima.